Que lado vem comigo? Cuidado, arqueiro. <risos> <risos> toda o ataque mesmo assim já chega viking anda logo acaba PEGUE O VIKING! Acho que ele é forte, como a lenda diz. Está sorrindo? Eu sou o carne e osso da minha própria espada! Que barulho foi esse? Eu acho que deve ser o arqueiro. Vamos! Mas Independente do que aconteceu com o arqueiro, nós temos que fugir. Eu não acredito! O viking teve que se defender! Mas quem será esse cara? É como se ele imaginasse fantasmas nobres. Isso teria matado qualquer servo normal, quase instantaneamente. Uau! Você é realmente ágil! O aço circula em meu corpo e o fogo corre através de meu sangue! Eu, o arqueiro, criei mais de mil espadas! Desconheço a morte Desconheço a vida O poder destrói as montanhas As espadas dividem as águas O que é que eu fiz de errado? Interessante. Agora eu entendi. Ele realmente é o servo mais poderoso de todos. O que foi, Rin? Rin, será que o arqueiro... Não, ainda não. Ainda está resistindo à luta. E aí, ainda acha que deve continuar lutando? Achei que eu estivesse livre de tudo isso Tá vivo? Eu não acredito quem pare de brincar assim Tem algo estranho nesse sujeito Eu quero que você o mate antes que ele mate você Anda logo com isso Nunca teve piedade de ninguém, não é mesmo, Ilha? Como assim? Minha derrota pode ser inevitável Mas você ainda terá muito trabalho, Viking Pode ir devagar comigo se quiser Mas enquanto isso vai ter que aguentar mais duas espadas ah! Onde ele está? Eu não sinto ele Aonde ele foi? Que pena! Acho que a lua não está ao seu lado hoje, não é? Muitas vezes eu resisti a uma dor imensa para poder criar milhares de armas! Pegue o viking! Mesmo assim, essas mãos que foram tão corajosas nunca irão segurar nada! Então... agora eu irei rogar! Eu chamo agora espadas ilimitadas! Como pode ver, ele está enfrentando espadas ilimitadas, o apogeu do armamento. O que está esperando? Venha! O que foi, Rin? Será que ele... Elias Viel virá logo atrás de nós. Temos que ir rápido. Espera aí! Eu disse rápido! Se fizer alguma coisa e for morto por aqueles dois, eu nunca te perdoarei. Ah. Ah. Sabre! Ei me ajuda! Mas quem era ele? Foram cinco vidas com um servo só! Ainda não entendo como ele conseguiu fazer isso! É inacreditável! Você não facilitou para ele, não é, Viking? Depressa, vai cuidar desses ferimentos. Nós vamos imediatamente atrás dos outros.